É difícil Chegou a notificação agora da música do pai Rose da Batata Só que não tá aparecendo aqui na aba aqui do canal dele Eu vi pelo celular a notificação Eu não sei se ele excluiu a música ou não Mas enfim, eu vou reagir primeiro a do Iron Master e do Sonic E depois a gente vai ver se, se lançou de fato é, Amanhã sai o outro react Primeiro eu vou comer pão com café Que eu tô com fome Aí, se caso, meu dente estiver um pouco sujo aqui, ignora porque eu não vou perder meu tempo agora escovando Porque eu já, já vou pro banho já já Aí eu escovo o dente lá Eu não vou fazer esse trabalho todo pra fazer uma... De um vídeo, então é isso Se você gostar do vídeo, deixa o like se inscreve Se não gostar, fica com vontade para dar um dislike Comenta qualquer coisa, dá uma crítica construtiva aqui Na descrição vou ter umas coisinhas Se algo te interessar, tu vai lá Meu nome é Manuel, se você não sabe Pra sempre eu vou correr Sonic, o filme, Iron Master Sonic o filme foi um dos melhores ou, ou melhor Adaptação de jogos, de filme de jogos Porque normalmente todo filme de jogos Live action é mal feito porque não ouvem os fãs E a voz do Sonic combina muito, né A, a voz do Iron Master combina muito com a voz do Sonic Vou deixar para comer o um café depois. Estressei. Deu preguiça. Edição Pedrois. Não sei pronunciar. Confia Eu gostei, espera, pera, vamos voltar aqui. Eu gostei que o beat ele é meio que relacionado à, à música original né, do jogo. De Mega Drive, sabe? Ó. A Sample é de jogos antigos. Nossa, que nostalgia desbloqueando aqui na minha mente Confie na batida do seu coração Vai descobrir quando 1800. Quando sentir essa sensação De poder ser mais relógio que o som Eu preciso proteger o meu dom Mesmo sozinho Porque correr é o meu destino Eu vivia na ilha Eu corria todo dia Nada podia me parar Porque eu sempre fui veloz demais Eu não tinha família Eu só via Com Sonic, né? não fugir, eu não quero me esconder, eu vou eu acho que é mais, mais que um... Jim Carrey, ótimo eu. ator. Essa edição de letra com um raiozinho, raiozinho green, hein? Azul. O filme foi, que foi bom, graças aos fãs, né? Que da primeira versão do Sonic. Dá pra lidar com exaustão e com a resolução que causei? Eu preciso ir para outro planeta com um grande fardo. Que de novo tudo eu estraguei. Esse não é o fim, sou uma nova chance para mim. No mundo somos iguais, pois ele não é nada pra nós dois. O fogo que eu fiz pro meu último dia nessa terra vivo foi cumprido. e era fazer um amigo, não. Cara, eu ainda tenho que ver Sonic 2, não viu? Já, já vai ter Sonic 2 itens. então, né? fora da minha A voz dele combina muito com a do Sonic. Olha o portal sinto energia. Essa vai ser minha escolha para vida. Que correr sempre foi O meu destino, oh, oh. destino. Vocal. com mais um rap oxe é com mais um rap não misera aqui o homem de ferro 2 aí não tinha aparecido lá na aqui no, no na página Deixa eu ver se eu atualizava aparecer e aparecer, enfim Próximo react vai ser dele, cara, é isso Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve, pessoal. Eu react vaza Eu amei a música, a voz do Iron Combinou muito com a do Sonic, ele tá de parabéns Sonic pra sempre, Luiz Esse personagem, ou isso, é muito importante Pra mim, obrigado Iron, de verdade mesmo Pra mim é muito importante também, porque fez parte da minha infância Eu e minha mãe não ficava jogando No Mega Drive, que eu tinha Quando eu era criança, nós ficava jogando Sonic e era só um cartucho que tinha com um monte de jogo né? Aquele cartuchão pirata É louco, só tenho 18 anos Mas eu vivi bem minha infância Com séries incríveis dos anos 2000 Todo mundo odeia o Chris. Eu abatrou as crianças, o maluco no pedaço Mano, muita coisa, eu vivi bem Até Até o próximo vídeo mano. Até amanhã, meio dia, sai outro react Tá bom? Tchau, tchau.